E é, aí, é. É, minha querida? Tudo bem, tranca? Tô muito bem. Eu aqui de novo, deve ser longo essa porra. <risos> Pior que é. Como foi seu fim de semana? Foi tranquilo? Final de semana? É. Final de semana é coisa de humanos. Pra mim, todo dia é dia. Como foi seus dias? Foram bons. Foram diários. <risos> <risos> Tudo funcionou como todos os dias. E os seus? Mas mas não tem nenhuma assim uma pausa assim equivalente a um fim de semana, um tempo de pausa? Não. Um, não existe pausa, não, não existe meio, existe uma interação contínua. E ah, essa ideia de, de pausa presume trabalho, né? É isso, presume uma, ação, uma, um contraste ef, presume, o contraste trabalho e lazer. É, é, presume Presume uma função que desgasta. Então não tem isso não. Bem que poderia, né? Podia, eu vou eu começar a dizer que me desgasta. É um bom argumento seu eu vou começar a dizer, ó, oh, preciso... Preciso sair, preciso de uma folga no meu contrato de reajuste desse planeta. Que eu vou me divertir porque eu tô estressado. A quem que te é ensinou que é isso? Foi uma advogada. Sempre advogado <risos> que fode com o céu, né? Assim. É, porra, então... do <risos> diabo. Pois é. Bom, piadas à parte, 159. 159. Dou milagres que tenho recebido. É. Receber um milagre é ser um milagre. Ser um milagre é oferecer um milagre ao próximo. Mas o que é milagre? Milagre é tudo o que acontece... De maneira a gerar um, um contraste hum, um tanto ilógico. Por exemplo, toda expressão de divindade é um milagre. Por que, Santa Criatura Milagrosa, tranca-rua? Porque dividir a unidade sem separar a unidade em onipotência, onisciência e onipresença é uma equação hum, paradoxal proporciona uh, o ineditismo do Cosmos. É um milagre, entende? E tudo que deriva dessa co-criação inicial é uma ação milagrosa, pois não que vá de encontro à organização da temática do Cosmos, mas vai um, em paralelo com a mesma temática, funcionalizando e possibilitando a existência da mesma, mas não é explicada pela mesma, pois se mostra algo milagroso e não lógico. Eu sei que é superficial, mas é o que dá para explicar no momento. É, não é, dona Tchuliana? Mas, Ico, como a pessoa dá esse milagre, então? Tudo que ela pensa é, é fruto do milagre inicial, é milagre. Tudo que ela cotria no universo pessoal é um milagre. E tudo que ela pensa, ela vibra. E tudo que ela vibra, ela oferece aos meios. Mas vamos ler a lição, né? Porque senão fica muito curto é, aqui é o que... negócio. Vamos lá, Maravilha. Então, vamos começar, né? Então... Ninguém pode dar o que não recebeu. Ah, Tranca é foda. Para dar alguma coisa, é preciso que a tenhas primeiro. Exatamente. Aqui, as leis do céu e do mundo estão de acordo. Mas aqui, elas também se separam. O mundo acredita que para possuir uma coisa é necessário guardá-la. A salvação ensina o contrário. Dar é a forma de reconhecer o que tens recebido. É a prova de que o que tens é teu. Compreendes que estás curado quando das a cura. Aceitas o perdão como algo realizado em ti mesmo quando perdoas. Reconheces o teu irmão como tu mesmo e assim percebes que és íntegro. Não há milagre que não possas dar, pois todos te são dados. Recebe-os agora, abrindo o tesouro da sua mente, onde estão guardados, e dando-os aos outros. Lembra lá no início? Você até deu uma pausinha, a Tranca vai dizer algo agora, né? É. <risos> Eu não disse que tudo que você é, você vibra? e tudo que você vibra, você vibra nos meios? É por isso que esse trabalho não precisa e não é para ser grande, por enquanto. Entende a lógica? A coisa vai se desenvolvendo naturalmente, pois todo conhecimento maravilhoso que o Tranca Rua traz, <risos> ele já é. E pelo fato de ser, e as pessoas entenderem e esse entendimento vibra, ou cria, e condiciona um novo ambiente, para outras pessoas entenderem, mesmo não tendo nenhum contato conosco direto, mas indiretamente tem um grau de consciência e ressoa como uma ideia naquele plano mental do ser. Não é lindo? É uma matemática maravilhosa. <risos> ah, então o texto segue, a visão de Cristo é um milagre, vem muito além de si mesma pois reflete é o amor eterno e o renascimento do amor que nunca morre, mas tem sido mantido obscuro. para José com seus preunasmos, né? É o renascimento do amor que nunca morre. Hum. Tudo bem, continue. A visão do, a visão de Cristo retrata o céu, pois vê um mundo tão semelhante ao céu que o que Deus criou perfeito pode ser lá espelhado. Peraí, a visão de Cristo retrata o céu, pois vê um mundo tão semelhante ao céu, que o que, o que Deus criou perfeito pode ser lá espelhado. O céu e o inferno tá nos olhos de quem vê, não é verdade? Sim. É por isso que com o conhecimento certo, tudo dá certo para você, ou para qualquer um. É basicamente isso o vidro escurecido que o mundo apresenta só mostra imagens distorcidas em pedaços quebrados o mundo real retrata a inocência do céu inocência não é igual a ignorância né inocência em paz de espírito não vive em nenhum tipo de ameaça ou desconforto então a pessoa é inocente mas ela vive bem. Ela respeita seus, suas sensações, ela respeita su, seu instinto, ela respeita o seu método de, de vida. E mesmo não aprendendo nada e vivendo na inocência, ela desenvolve a sabedoria da experiência e a maturidade da conveniência. Compreende, Tchuli? Ah, me confundi um pouco, Tranca, porque eu achava que inocência era não se sentir culpado nem projetar culpa nos outros. Pois é, mas nós temos uma, uma dissonância cognitiva entre essa ideia coesa e correta e a ideia dos campos, principalmente no Brasil, que se confunde inocência com imaturidade e burrice. Se confunde muito inocência... Uma falta de conhecimento. Se confunde inocência com a dita ignorância, que também é um conceito ilógico. Compreende? Entendo, eu estava indo no... Um, Na definição no... Jurídica, etimológica é e funcional. Sim, você não é culpado. Se você é inocente, você não é culpado. E se você é inocente, você vive leve. Sim, porque você não, não tem peso, não, não carrega... Eu não vou dizer só no Brasil, mas em países que vivem com muita falta, ou em locais de todos os países do mundo que vivem com falta ainda, é natural uh, essa, essa, essa sensação de desconforto diante da inocência, pois aquele que não sabe é enganado ou sofre. Essa, essa é o senso a ideia de senso comum uh, desse termo que foi... Indevidamente ah, preenchido por essas ideias dissociativas. Mas, tranca, me fica a pergunta. Porque aqui diz: o mundo real retrata a inocência do céu, certo? É, por exemplo, o céu é tão bom e tão simétrico que ele não precisa saber para dar certo. E já é. Mas a minha pergunta é, se o mundo real retrata a inocência do Céu, por que tantos indivíduos sofrendo e, e digamos assim, se são inocentes, por que estão... Vamos presumir que, que o mundo punido, real... Pagando, pagando pecados através do sofrimento. Vamos presumir que o mundo real é o mundo sem ilusão, que é o princípio do Curso em Milagres, entende? O mundo real é o que... É, sim, porque a definição no Kostomilagos de é que Nada real pode ser ameaçado E nada irreal existe Então Exato. o mundo real é um mundo que não pode ser ameaçado Tem uma lição aí que toda dor é ilusão Até difícil descer pela goela, não é? É, é parece, que quem, quem, parece que quem escreveu nunca foi ao dentista Vou perguntar <risos> ah, Então, <Não. risos> brincadeiras à <risos> parte ah, ah, então, o mundo real não tem ilusão porque o mundo real é igual ao céu ah, toda, Todo sofrimento na terra é dado como ilusão porque é fruto de uma inverdade Potencial e persistente, inverdade Mas ainda assim uma não verdade Um bug, um erro, um problema mas para você que está sentindo aquela sensação de dor, aquilo eu, eu acho, tem, tem bastante. parece bastante real, afinal então, de contas Então, mas conta, a definição dói... de real do curso Similares é diferente da definição de, de realidade como habilidade de atribuir peso e, constante, e constância a algumas ideias. Então a gente segue ah, para o real como algo, a verdade absoluta e esse real dissociativo, que é essa realidade uh, inegável de sofrimento humano que ainda se manifesta em nosso orbe bebê. Melhorou agora a definição? Eu preferiria uma solução, para uma solução imediata quando o ser, qualquer ser estivesse sentindo botão vermelho dor de destruição que realivia aquela dor imediatamente Botão vermelho é de destruição em massa, ah oh, não, desculpe uh, uh. Por que aliviar a dor é que você equivale a uma destruição? Não, não Porque seria uma é mais, é mais é. rápido da bug, da botão vermelho, destrói tudo, sem dor, simplesmente apaga e reinicia o sistema. Mas vamos voltar, senão vou puxar meu rei aqui. Uh, então, como é que alivia? Uh, esse curso é uma jornada de aprendizado. A pessoa que vai buscar cura não faz esse curso. Se esse curso gerou qualquer tipo de incômodo, nós estamos disponíveis para atendimento e para suporte. Mas se você está com dor, está incomodado, Uh, tá nesse conflito natural que certas ideias e parábolas desses estudos geram uh, Você fala Pode não ser real em um contexto inalcançável Mas a realidade da minha dor gera o sofrimento das minhas ideias em um mental um, sem dados Eu não precisa repetir isso mas se você entende que você não tem dados, você pede os dados e os dados um, serão-lhe um, dados, assim? Dados serão -lhe dados. Claro, serão -lhe dados. Os dados serão-lhe dados? Estou parecendo para José. Os dados serão... Você receberá os dados para melhor interpretar a sua realidade, buscar uma solução mais, com mais harmonia em seu meio de convivência, buscando sempre sua conveniência, como amor próprio, como propriedades e, e regras que você não descumpre para viver sempre bem. Que regra que eu não descumpro para viver sempre bem? Uma regra básica para comum entendimento é, eu ganho mil, eu gasto mil, se você ganha mil e gasta dois mil, uma hora você terá problemas. É isso, entende? entendo, mas eu tô falando mais de, de dor mesmo, dor física, dor, dor, de dor, dores. Dor, dor, então geral. você vai receber dados. Se não tá, não tá recebendo, tá difícil entrar em contato com a gente, que a gente sempre dá jeito. E dor física, médico, né? Médico é bom. Além da gente, né? Então, é, então, é porque na minha observação, a medicina moderna tem muitos casos onde eles não, não, não conseguem aliviar a dor da pessoa e a então, pessoa tem dor. vá ao médico e depois procure a gente. Estamos falando de maneira pública. Você quer que o canal seja destruído? <risos> Estou de, <risos> de sacanagem. <risos> Tem que fazer uma piada, né, gente? Senão não é eu, né? A visão de Cristo... <risos> é que fudeu. <risos> é, acho que se assim, olha... A visão de Cristo é o um milagre no qual nascem, nascem todos os milagres. Sim, todos não. Mas a Cristo como amor, sim. Sim, o milagre é fruto do amor. A própria, a própria percepção de milagre é fruto do amor. Mas toda a visão... Uh, conveniente já é um milagre trístico, já é amor em manifestação, porque lembra que as equações e vibrações são emoções, são movimento da alma uh, passando entre crenças. Então, se você vê, é porque você uh, realizou uma série de julgamentos. E micro julgamentos e julgamentos para estabelecer uma imagem que é processada pelo seu sistema nervoso e por ah, resultado te dá ah, uma ideia quantitativa e qualitativa daquele contexto imaginário com pontos factuais da realidade. Então tudo isso ocorre de maneira natural, imersiva e instantânea. Isso dá a, a, ao ser a, a mesma expressão de Cristo, que vê o milagre em tudo que vê, pois vê amor em tudo que vê, de maneira clara em suas emoções quantificadas e qualificadas com a sustentação e a beleza da existência sobre a energia crística como base. Uma coisa que todo mundo pode fazer o tempo todo, não é algo, não é algo inalcançável, não. Então, a visão de Cristo é o milagre no qual nascem todos os milagres. É a sua fonte. Ela permanece com cada milagre que dás e ainda continua sendo tua. É o laço pelo qual o doador e o receptor são unidos em extensão aqui na Terra, assim como são um só no céu. Cristo não contempla nenhum pecado em ninguém e, em sua vista, os isentos de pecado são um só. A sua santidade foi dada pelo seu Pai e por ele próprio. A visão de Cristo é a ponte entre os mundos e podes confiar seguramente no seu poder para carregar-te desse mundo ao outro, aquele que foi santificado pelo perdão. Coisas que aqui parecem ser bem sólidas, lá serão meras sombras, transparentes, vagamente vistas, por vezes esquecidas e nunca capazes de obscurecer a luz que brilha no que está além delas. A santidade foi restaurada à visão e os cegos podem ver. Essa é a dádiva única do Espírito Santo, a casa do tesouro, a qual podes apelar com perfeita certeza à procura de todas as coisas que possam contribuir para a tua felicidade. Já está tudo aqui. Tudo pode ser recebido, basta pedir. Aqui, a porta nunca está trancada e ninguém é recusado o menor pedido ou a mais urgente necessidade. Não há doença que já não esteja curada, nenhuma carência insatisfeita, nenhuma necessidade que não esteja preenchida dentro desse tesouro dourado de Cristo. Aqui o mundo relembra o que se perdeu quando ele foi feito, pois aqui ele é reparado, feito de novo, mas sob uma luz diferente. O que se destinava a ser a casa do pecado vem a ser o centro da redenção e o lar da misericórdia, onde os sofredores são curados e bem-vindos. Ninguém será mandado embora desse novo lar, onde a sua salvação o espera. Ninguém é um estranho para ele. Ninguém lhe pede coisa alguma, exceto a dádiva de aceitar as suas boas-vindas. A visão de Cristo é a terra santa em que os lírios do perdão fincam suas raízes. Esse é o seu lar. Podem ser levados daqui de volta para o mundo, mas nunca poderão crescer no seu solo desnutrido e de pouca profundidade. Precisam da luz, do calor e dos benignos cuidados que a caridade de Cristo provê precisam do amor com que ele os contempla e vem a ser os seus mensageiros que dão como receberam. Tira do seu estoque para que os tesouros possam aumentar. Seus lírios não deixam o seu próprio lar quando são carregados de volta para o mundo. As suas raízes permanecem. Não deixam a sua fonte, mas carregam consigo a sua beneficência, transformando o mundo num jardim como aquele de onde vieram e ao qual retornam com mais fragrância. Agora, são duplamente bem-aventurados. As mensagens que trouxeram de Cristo foram entregues e devolvidas a eles, e eles as devolvem a Cristo com contentamento. Contempla a provisão de milagres preparada para dares. Não és digno da Dávidiva quando Deus designou que essa te fosse dada? Não julgues o Filho de Deus, mas segue no caminho que Ele estabeleceu. Cristo teve o sonho de um mundo perdoado. É sua a dádiva pela qual pode ser feita uma doce transição da morte para a vida, da desesperança para a esperança. Vamos nos permitir sonhar com Cristo por um instante. O seu sonho nos desperta para a verdade. A sua visão nos dá os meios para o retorno à nossa eterna santidade em Deus, que nunca foi perdida. Não é foda? Sim. Mas é foda, não é? Fala aí Dou os milagres que tenho recebido Mas fala aí, fala aí, da real Só assim, é o seguinte Eu dei uma chavinha lá no início que explica todas essas frasezinhas bonitas aí, né? Que tudo que eu aprendo eu vibro, tudo que eu aprendo eu sou, tudo que eu concebo eu cotrio E tudo que você é, você dá em uma interconectividade milagrosa. E tudo que você vibra naturalmente você expressa em movimento emocional, filtrado pelas crenças e pelas ideias um, que permeiam o universo pessoal. Isso tudo é um grande milagre sendo e se expressando em um convívio. Diário Sabendo disso, a cada despertar A cada novo conhecimento Você tem a, O desvelar de um mundo Totalmente novo Ideias totalmente novas E uma percepção totalmente nova Do mesmo mundo Que sempre se reinventa Em uma constante chamada vida Dá pra finalizar assim né Não precisa falar mais nada não né <risos> Porque o negócio já foi sensacional, né? É, de dar orgulho no, no Shakespeare. <risos> né? <risos> Alguma com outra dúvida, dona Turiana? Não, tranquilo. Ficou bom. Eu também. Fica com Deus aí, qualquer dúvida pode entrar em contato e até a próxima. Em gratidão.